Fala nação, hoje vai fazer um vídeo aqui no canal falando sobre o Flamengo é campeão da Libertadores Obrigado meu Deus, obrigado por tudo, por aqueles problemas que tinha, que tinha acontecido na época de Paulo Souza Dorival veio aí, arrumou a casa e aí gente, Flamengo ficou aí ao time Então gente, fica Dorival, fica Dorival Fica, fica no Flamengo por bons tempos, não Pengão que você vai ganhar muito mais títulos, né? É, e olha, Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid, hein? Tá com medo o Flamengo, e olha o próximo é Real Madrid, próximo passo é Real Madrid, hein? Mas, mas tem uma questão da semifinal ainda, né? Então é isso, Flamengo campeão da Libertadores, o, o Tri é do Flamengo e é novo campeão da Libertadores. Ano passado não veio, agora esse ano veio. Então é isso. Quero que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ativa a notificação para você não perder nada. Compartilha com a galera, é muito importante. Bom, gente é de graça. É, é pago. Não é cara. Você não paga nada, nem um real, nem dois reais, nem nada. Você paga. Você você... você você se inscreve no canal, deixa o like de graça. Não tem esse negócio, não. Negócio de pago, não. Então, já vamos pro vídeo. Mais uns 60 segundos do beijo, O Flamengo, tricampeão da Libertadores. E olha, o jogo não estava fácil, não. O Atlético Panetti estava bem, se defendendo, jogando com inteligência. Quase fez 1x0 ali num lance que o Davi Luiz deu uma falha. Mas aí o Pedro Henrique dá uma entrada daquela aos 42, 43 do primeiro tempo, sem necessidade e expulso de forma inquestionável. Aí, gente, se 11 contra 11 com o Flamengo já é difícil, 10 contra 11, esquece. E aí o Gabigol foi lá e fez 1x0. Gabigol, que final de campeonato é com ele, eu já tinha falado isso uma vez... Se montar o Flamengo todos os tempos, o Gabigol é o camisa 9 desse time, indiscutível, tá na história, entrou pra história. Mas mérito também pro Landim, pro Marcos Braz, porque o Flamengo tava em alto nível e continua, são três, quatro anos em alto nível. Mérito, nada é por acaso. Volta agora novamente pro Paulo, o Pedro e o Eugênio na cabeça. Estamos aqui, estamos aqui, o Eugênio tava falando. Então, tava dizendo que. Foi muito legal a participação do Atlético Paranaense, é um clube que tem crescido, fez por merecer, foi justa a classificação dele, foi buscar o resultado, mas a final, a grande final, teria sido mais emocionante se não houvesse, o, como houve hoje, uma clara diferença técnica entre as equipes. O Atlético entrou para fazer o que era possível, para tentar segurar o Flamengo, e tentar dar um lance de sorte, um gol aqui e ali e de repente se levar para uma prorrogação. É, não exigiu tanto do Flamengo O Flamengo fez uma partida sólida Mas não foi uma das melhores atuações Que a gente já viu do Flamengo porque, Até porque a partida da expulsão é uma coisa mais tranquila O Flamengo soube administrar O Palmeiras teria exigido mais do Flamengo O Flamengo poderia ser campeão diante do Palmeiras E seria muito emocionante Revisitar aquela final do ano passado Decidida na prorrogação da forma como foi Mas, daí, tá O Flamengo merece, o Flamengo é hoje O time que tem o grande investimento do futebol brasileiro e naturalmente vai chegar a outras conquistas como essa e, que ele acabou de ganhar também, a Copa do Brasil. Vai seguir sendo o time mais forte em termos de investimento e, consequentemente, vai seguir colecionando Sim. títulos. Paulo. Nas nossas intervenções ao longo da semana, nós é, citávamos, né, ó, oh, são 90 minutos, não são dois jogos. O imponderável pode passear. E o imponderável passeou no momento em que, até os comentaristas aqui da transmissão, o Zinho e o Calçad, diziam Bom, o Flamengo vai ter de buscar alternativas porque está difícil, porque se houve um vencedor até aqui, até o momento da expulsão, e é o imponderável esse vencedor foi o Atlético Paranaense na estratégia, estava muito complicado para o Flamengo jogar, o Dorival ia ter de, de quebrar a cabeça no intervalo aí a expulsão do Pedro Henrique logo depois o gol, e o primeiro tempo vira com o Flamengo vencendo por 1 a 0 o Atlético dava trabalho e o Flamengo conseguiu o gol com o Gabigol no final do primeiro tempo, depois do Imponderável, Pedro Ivo, bem-vindo. Tudo bem, Paulo, boa noite, obrigado, amigo do Esporte Center, fã de esporte, o Imponderável passeou, mas o Imponderável não decide sozinho, ele não passeia sozinho, Perfeito. você não ganha uma Libertadores só pelo Imponderável, você ganha uma Libertadores porque você tem um Everton Ribeiro, você ganha uma Libertadores porque você tem a qualidade de um Gabriel, o Gabriel não via bem, a gente acompanhava o jogo ali, um pouquinho atrás do gol, da baliza que sai o gol do Gabriel, impaciente, estipulável, ele queria a bola. O Flamengo talvez não se organizasse, não conseguia criar de forma que a bola chegasse no Gabriel, que a bola batesse no Gabriel para Gabriel criar para o Pedro como ele poderia imaginar. De fato, um jogo truncado. Só que quando a bola pinga, quando a bola sobra, você tem um Gabriel de quatro gols em três finais de Libertadores. Então, só o imponderável ele não resolve. O imponderável poderia jogar a favor do Atlético. Será que o Atlético conseguiria utilizar esse imponderável a seu favor e resolver? Tenho dúvidas. Mas quando talvez você não tenha um Pedro tão brilhante, melhor jogador do torneio, justamente artilheiro, quando a Rascaeta não está na melhor fase, você tem o um Everton Ribeiro em fase magistral. Você tem um Gabriel que vai estar na hora certa. A gente passa semanas e semanas debatendo um novo Gabriel, um solidário Gabriel, um Gabriel que talvez tenha topado que o Pedro fizesse mais gols. Na hora que a coisa perto o Gabriel está lá. Sim. Ah, mas ele não era brilhante. Mas talvez ele não tenha que ser brilhante o tempo inteiro, ele tem que ser decisivo. E se tem final de Libertadores, tem Flamengo, tem Gabriel. Cada vez mais isso se prova. Então, o imponderável para mim, ele passeia, Paulo. O imponderável para mim abre caminho. Mas o imponderável para mim não resolve sozinho. O oh. Flamengo é vencedor, o Flamengo é campeão. O Flamengo é muito merecedor. Eu discordo um pouco do gente, só na situação da final. Acho que é uma final muito interessante, inclusive, pelo desenho da expulsão. Se é a expulsão que vai abrir caminho... É algo que tem que ser considerado, faz parte do jogo. Se é o Gabriel que não estava bem que vai resolver, faz parte do jogo também. O Palmeiras teve a chance de estar aqui, não esteve. O Atlético fez por onde? Tirou o Palmeiras para estar aqui. E também é um trabalho muito sólido. O Atlético é merecedor de estar aqui, talvez daqui a alguns anos, se acostumando, se ambientando, tendo mais peças para bater de frente com o Flamengo ou com outro grande time, também vai poder fazer a sua festa. E o que eu acho é que quando a gente olha para o segundo tempo, muita gente talvez bata muito na tecla do o Flamengo não foi brilhante, não é aquele Flamengo que amassa, não é aquele Flamengo que envolve... Mas é um Flamengo cada vez mais sólido, isso também tem muito valor. O Flamengo sai do primeiro tempo tirando um peso da ausência de criação, com 1 a zero no placar, e no segundo tempo ele administra. E administrar contra um adversário, o Flamengo chega a ter quase 80% de bola no segundo tempo, parecia que o Flamengo precisava buscar o gol, parecia que o Flamengo precisava fazer o resultado, parecia que o Flamengo tinha que se impor. Não, o Flamengo simplesmente tinha vontade no placar, tinha vontade no placar. O Flamengo simplesmente não deixou o Atlético jogar por 10 minutos ali parece que tem uma ameaça que a bola ronda a área, que alguma coisa vai acontecer não passa disso, o Atlético em nenhum momento se apresentou para assustar o Flamengo de fato isso mostra um Flamengo muito sólido se não é brilhante, aquela coisa de 2019 é muito sólido, é muito vencedor em junho, na chegada do Orival, em julho ali mais ou menos, talvez ninguém imaginasse que a temporada terminaria com título de Libertadores e título de Copa do Brasil e é muito difícil, você tem que ter muita capacidade muito poderio técnico para virar a Maré assim no meio do ano Terminar como termina agora. Fala, Gênero, acho que você está chamando aí. Só, é, só Não, só um detalhe: é em lá, cima né? do, do, do lance, dos lances que decidiram o jogo, a expulsão e o gol. Entre esses dois lances há um espaço ali de uns 4 minutos. Numa decisão, você precisa ter decisões rápidas e assertivas. A decisão do Atlético Paranaense foi: vamos esperar o segundo tempo. Foi. Para fazer a mudança e recompor a defesa. E no que vai esperar o segundo tempo, sofre o gol e aí já era. Era o momento que o jogo estava paralisado ainda, havia muita discussão ali, atendimento ao Ayrton Lucas. Era o momento de imediatamente Tomaram a decisão, até porque O Matheus Felipe já estava aquecendo há algum tempo Chegou a tirar o colete Para entrar no lugar, eventualmente, do Thiago Heleno Pelo corte na cabeça Poderia imediatamente tê-lo colocado Feito as duas linhas de quatro que fez no segundo tempo E levado o empate para o intervalo Faltou ali a decisão certa na hora certa É, eu tinha acabado de narrar, inclusive assim Pô, o Felipão tá rezando para acabar logo o primeiro tempo Desse Sim. jeito, para ele dar uma, uma arrumada na casa Eu acho que o Rabicho é, é, Disso que eu, que eu disse Já entra Inclusive na narração do gol, mas tinha acabado de dizer. Não deu tempo, né? E o Flamengo, letal do jeito que é, aproveita a brecha deixada. E o Matheus Felipe não entrou. O Felipão ficou na dúvida, sim. Ali, pô, põe o Matheus, não põe o Matheus, porque o cara chegou a tirar o colete e ficar à beira do gramado. Deu uma segurada, voltou o Fernandinho, não foi suficiente. E o Atlético leva o gol, que se torna, Marcelo, esse gol tão especial, um gol histórico. O gol da terceira conquista, rubro-negra, na Comebol Libertadores. Tá aí, nação, hoje da na esse é o vídeo do canal os Pessoal aí, os comentários da ESPN falando sobre o pós-jogo dessa final Claro, cara, tô muito feliz, cara, o Flamengo ganhou esse tri Né, passou dois anos aí sem ganhar 2020 foi eliminado contra o Racing Empatou os dois jogos fora, fora em casa, na Argentina, no Rio de Janeiro Né e aí foi os pênaltis e o Flamengo perdeu os pênaltis. No outro ano 2021 o Flamengo chegou até a final, mas chegou todo como assim, quebrado, né? Chegou todo quebrado. Time recaído, já tinha sido eliminado na Copa. Tinha sido eliminado na semifinal da Copa do Brasil, né? antes da final da, da Libertadores, e aí perdeu por 2x1 um, aquela grande falha, aquela. aquele frangaço, né? Como dizem. Frangaço do Andreas Pereira e hoje tá no Fula, né? E até tá jogando bem lá no Fula, né? E é isso, né, cara? E graças a Deus esse título veio pro Flamengo e agora é o Real Madrid, né? É o próximo passo o Real Madrid, mas tem a semifinal mesmo do mundial, né? É. Então vamos ver aí quem vai ser, qual vai ser os próximos passos. Do Flamengo, né? né? Depois de ganhar uma, uma, uma Libertadores tão como essa, né? É, rapaz, vamos ver, hein? Quero ver o Mundial de Clubes ano que vem. E você, torcedor, tá curioso pra saber do Mundial de Clubes? Não tem o local e nem a data ainda, né? Bom, quando vai começar? Qual local vai ser? Provavelmente vai ser no Catar, né? Provavelmente vai ser no Catar. Né? Pra mim vai ser no Catar, porque é a Copa do Mundo né? Mas acho que não é isso, né? Porque também 2020, 2021, 2019, 2020 foi no Catar. Então é isso. Quero que você se inscreva no canal, deixa o like, ativa a notificação para não se perder nada. Compartilha pra galera, é muito importante, tá bom? Faça o nosso canal crescer, tá bom? Seja bem-vindo aqui no nosso canal. Então ajude o no nosso canal. Valeu, fui! Até lá!